Caramba, é muito ver, mas voltando né? à Suécia, uhum. ó, Backstreet Boys, meu, é uma infinidade. Ah, é, você falou todo mundo. Aquela dance music que bombou no mundo. Aquela Euro, eu, Euro, Euro, Euro, Eurodance. Euro rock set, vamos lá. Tem Aba, ABBA. Aba começou, né? a música pop sueca manda manda manda é. Britney é tudo, Spears é tudo produzido lá né Britney é. Spears cara é, é, é, é, é, é, é. Oops é. I Did Again essas merda aí então sabe? mas é isso na verdade a Suécia ela ela ela ela produz hoje hoje de uns anos para cá música pop em escala industrial, industrial você vai né? lá o artista vai lá Procura, a, normalmente é uma dupla de produtores, uhum, normalmente, uhum. normalmente, e vai lá e, e ele mostra para você: olha, eu tenho essa Quero música, isso, essa música, hein? essa música, já tá tudo, não, já tá põe tudo a, prontinho, a voz é acabou. só botar a voz. E oh, reza uma lenda um que nem. Dizem que reza uma Se lenda. Marcar, né? Não, reza uma lenda que nem. A, o que você ouve da Britney Spears não é ela cantando. Nem a voz, né? É, reza uma lenda. Isso reza uma lenda. lenda que não é ela? Que não é ela. Que é uma cantora tipo sueca. Tipo Milly Vanille? Não, não, que é uma cantora sueca. Tipo Milly Vanille? O, Milli Vanilli? o Oops, I Did It Again é. reza uma lenda que esse disco inteiro é uma cantora sueca, não é ela cantando. Sério? É tipo Milly Vanille? Mais ou menos, é. Mais Lembra do Milly Vanille? É. É. Que era um outro cara que entregou a dupla, que era um puta é, sucesso. E, eu... e aí, quando soltou o Real Mini Vanilla, ele não fez nada. Nada. Porque o pessoal era feio. Verdade. Caralho. Se Music Factor não, não era aconteceu. aquele cara, é fotão, Cliveless, Cliveless. não É o Cleveland. Não é, é. O Civil, Civil, Civiliz. and é o Simic Robert Sibley. Você acredita que eu falo com esse cara pela internet? É não. Né? Porque Putz. outro dia eu postei, ele me, ele me entrou em contato comigo. É, então, mas eu fiquei eu... feliz pra caralho, velho. Então, mas esse. esse a, a, o, a, o clipe do. Tá. Ta, ta, ta, ta, ta. Não é o fortão e não era a menina cantando. Não era. Aquilo ali só não era um modelo. é só imagem. Entendi. <risos> e é uma música legal pra caralho. Eu oh, gosto. Não. O, Eu o gosto. Everybody dance. Uma música pop sensacional. Eu acho do caralho. Eu não gosto de Backstreet Boys. Mas Everybody é uma canção pop hum, perfeita. Um sueca de primeira...